Sentindo esse baque, parceiro, eu nem te ataque e ainda Mano. Mano. Que matava inocente Falou que quem domina é os 30, Quem vai dominar é as 30 do meu peito Ele é brabo, mas eu já tô ligado Nós chega tranquilo e calmo Zoando você porque é desnecessário Por isso você vem achando que é bom Que essas suas ideias zoando, lata Meu parceiro, o peito está comigo Suas assim, você não tira ela da tiara Então, pega o pente gato se faz a rima louca a tá de pente gato Tá fudido que hoje é sopa O Tido, cê falou, tu vai na taca, na é nó, nem um rádio comigo. Aguenta o rádio, parceiro, ele ainda não acabou. Você tá muito do arrogante. Você tem que entender que você é joga quando você chegou, ela já tava aqui antes. Ensinando pro seu o que era forte. Essa do pente eu já escutei. O dia não é de sopa, é dia de pescaria. E essa sereia eu pesquei. Mas então, se você já vai se fuder, A do pente, tu escutou, vai escutar, até responder. Calma a que contra mim que cê tá corrompido Hoje não é Eu tô botando com a rosa Porque quando chega na minha frente tá fudido Uou!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 tudo bem, eu vou começar porque eu perdi o um empopar, e vou fazer acontecer Já perdi um empopar, eu já perdi batalha Eu já perdi tempo, mano, não perco pra você Sabe ah! o é que eu vou fazer acontecer? Na rima, parceiro, eu vou além Ai meu Deus, pede pra tirar o faro limpa Pede pra ele vir rimar também, ah! que rima também aqui parceiro Que agora tudo pagando é de doente Tem algum cara atacando minha dúvida Esquecendo do meu que tá aqui na tua frente Contra ah! mim, você quer falar De perder, mas tu é honrado Quando você chega aí fala de perder Tipo uma alma penada Você fala tanto que aprender, não esquece Que quem muito fala não faz nada <SILENCIO> ah, E eu também não falo muito até agora Eu sei que quem fala muito nunca vai ser nada Falei ligado meu parceiro que eu vou te mandar embora Pra mim você é uma piada Mas é uma rajada, e é uma rajada de conteúdo Falou que na sua frente o prado não é nada Na frente eu sou nada, na sua mente que eu falo tudo Na <SILENCIO> ah, sua mente você fala tá no fundo Calma, agora continua canta. meu parceiro você não é nada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 Você quer falar de mente, agora mano por isso que você mente na minha frente na sessão Na verdade você pode tirar minha mente, maloqueiro de verdade, rima como o coração Você, quer falar de melba, agora no fim Então tô pensando em cada quadro da tua mente, quero ver bomba suficiente pra me explodir Vamos vamos vamos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 na volta ele disse mesmo até do Léo Santana Aí eu mais sinceramente pra você agora não tá nada bom Pra ganhar a batalha Sabe o que você vai fazer? Chubirão Birabirão. Só que você tentou fazer o cristal e ele não veio do tom Mano, eu não danço, eu só saio na copation Você não rima bem, vira dançarina e vai dançar o rebolê. <risos> <risos> <risos> Do compilation, do compilation, sua mente não pode tá sã Admite que cê é das antigas, da na garrafa igual o Vialchan. Oh! Tá tirado, mano, você é uma preguiça. Aí, oh mulher maravilha, parece a liga da justiça. Oh! A liga da justiça, essa que é a minha, Menor você que é das antigas e dança a barra, dança, da oh! dança da motinha. Dança da motinha, dança da motinha. Ele vai no baile e não pega nem uma novinha. Oh! Só que eu tenho disposição, cê tá ligado Vou ter que agora fazer e não vou sair na mão Sabe por quê? Vou ter que aqui te bater Vou te mostrar aliado, beat até de eletrônica Chuva com energia mó e mas deixa eu voltar porque errar não é meu esquema Porque eu tô na aldeia e eu faço esse é meu lema E aí parceiro, vou te mostrando agora tá osso Até porque tá de bigode fino, só que eu que arranco o um pescoço uh! Cê tá ligado meu verso é insano, se errar não faz parte dos seus planos Fala porque você começou errando uh! Ele falou, eu não quero sair na mão Olha o tamanho aqui desse negão, se quiser sair já tava no chão uh! Park, park, park, park, park, park, park, park, hey, hey, ligado que hoje eu quebro sua trônica, Beats eletrônica, e essa é a treta, cê nasceu pra ser a Loki e eu tenho de queta Eu não sou a o Aloki que produz o Renan, tá ligado meu truta tá comece errando, mas cê vai virar meu fã. Ai, você é baixinho, olha na frente o tamanho do negão, mas é truta, tá tamanho não é nada, olha o tamanho da disposição. Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Olha o tamanho da disposição, tamanho não é documento, eu não tô sozinho E é por isso mesmo que eu vou rimando e eu vou seguindo o caminho Sabe por quê? Pra rimar contra o Black Jay, chamaram o Renanzinho Primeiro veio o monstro da Norte, depois dele já chamaram o monstrinho Monstrinho ah! não o que eu cheguei primeiro, você tá ligado? Eu bato agora, eu sou verdadeiro Você sabe mesmo e agora, e aqui nesse caminho você fica quieto, meu truto, a Norte não construiu sozinho Não, igual a Leste, e você não tava aqui Então melhor você parar e falar merda Porque eu tô aqui pra evoluir A Norte não se construiu sozinha Da hora, parceiro, esse é o elema Só que você já ficou no passado E o Black que veio tomar cena Toma cena querendo só me diminuir Porque você não vem aqui mandar até uma rima Aqui na roda de free Aê, parceiro, eu vou ter que dizer Eu mostro aqui proceder Já que você fala do Prado O Salvador é tema mostrou que você se eu proceder, eu não quero te diminuir Porque a vida já fez isso por você oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.